Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Com base em alguns comentários que eu tive em alguns vídeos aqui na Biblioteca de Alexandria, eu resolvi fazer uma série falando sobre o lore de Magic the Gathering. Nesta série, nós vamos trazer episódios da história recente de Magic de maneira otimizada, traduzida e adaptada. Esta série se chama Lorota. Ô, oh, produção, quem é que deu esse nome pra essa, p... essa série? Nesse episódio nós vamos fazer um recap rápido sobre a história de Kaladesh. Nesse vídeo a gente fala um pouquinho sobre o lore de Kaladesh, o início do lore, e a gente também fala um pouquinho sobre os spoilers da coleção. Então se você quiser pegar o que a gente não vai estar tá tratando do lore, a gente fala nesse vídeo aqui, é só clicar aqui que você vai para o vídeo. Como a gente já sabe, a Chandra, ela encontra a mãe dela em Kaladesh, a mãe que, ele, que ela achava que estava morta, né? Só que as duas não puderam ter um reencontro emocionante, porque os soldados do consulado, assim como a Teseret, que a gente já viu que está lá no plano de Kaladesh, uh, cercaram Pia lá a mamãe e Chandra, e já estavam levando ela sob custódia. Depois de uma rápida treta, a Pia resolve se entregar de uma vez para o consulado, para evitar que a Chandra se meta em confusão. Pia Nalar de um ladro... De um ladro... Ela sai ladrando. Piana lá de um lado, Chandra de outro. E, bem, Nissa, Liliana e Chandra param num canto e Liliana fica bufando de raiva de Tezeret e preocupada. Afinal de contas, Tezeret é uma ameaça muito grande pro multiverso. A Nissa fica preocupada com a Chandra e fica meio brava com a Liliana pelo fato de ela ter influenciado a Plane de Fogo a simplesmente a se atirar em Kaladesh e fazer toda uma confusão. Sem muita paciência para irmão, Liliana sai de Kaladesh e vai procurar Jason Havnica. A gente vai chegar nessa parte um pouquinho mais tarde. Enquanto isso, Anissa fica com uma tristonha Chandra na lar que fica sentada a um canto. No que ela resolve levantar a Chandra, ela se encontra, ela dá de cara com uma senhora muito bondosa que oferece até um lenço para ela secar as lágrimas, digamos, ferventes da Chandra, sabe? Porque ela é de fogo, aí sai lágrima quente... Esquece. Depois de um tempo diante dessa senhora, Chandra reconhece Ovia Pashiri, uma velha amiga dos seus pais. Ovia imediatamente se prontifica a tentar encontrar Pia Lar. Por isso, o grupo dessas três mulheres resolve procurar algum informante. E o lugar onde elas vão é na casa de Yaheni, um étergênito. Étergênitos têm fama de serem festeiros. No caso, Yaheni estava uh, começando uma festa na casa dele. E é nessa ocasião que as três mulheres, Chandra, Nissa e Ovia, chegam até ele perguntando se ele pode ajudá-las a encontrar Pianalar. O que acontece é que Yaheni fica bastante interessado pela Nissa. Os etergênitos têm uma possibilidade, alguns etergênitos têm o dom de sentir a aura e as emoções da pessoa, do ser, que eles, com os quais eles estão interagindo. Ele notou em Nissa uma certa inquietação. A Nissa não é muito de ficar em lugares extremamente urbanizados e cheios de gente. Ela é bem bicho grilo, ela gosta de natureza, até porque ela é uma elfa. Né? Então... E a Reni, apesar de ser um ser assexuado, ele chegou meio que né, dando aquele chavequinho na elfa para fazer ela se sentir um pouquinho melhor, uh, para dar uma soltada, né, quebrar o gelo. E com isso a Nissa, no papo que ela leva com o Iarheni, ela começa a aprender a sentir o fluxo de éter do plano. E ela percebe que esse fluxo de éter corre mais ou menos de maneira similar ao fluxo de mana. No meio daquele papo bacana entre os dois, eles escutam uma certa comoção na, no andar de baixo da casa do, do étergênito, do Iarheni. O cara, o, a, a cara, a, a, o, o ser. Nisso os dois se encontram com a Chandra e percebem que tem um guarda do consulado uh, tentando abrir a porta do banheiro. Yerheni pede ajuda para Nissa e para Chandra para dar um jeito no guarda. Em troca, Yerheni tentaria conseguir informações a respeito do paradeiro de Pianalar. E foi o que aconteceu, A Nissa derruba o guarda enquanto Yerheni vai lá e interroga o guarda tendo acesso aos pensamentos dele. E com isso ele descobre que Pianalar está na prisão de Dund. Chandra abre a porta do banheiro de onde o via Pashiri. Por fim, ele dá a informação para as três de que Piannolar está na prisão de Dund, e as três resolvem se infiltrar na tal prisão. Nesse meio tempo, enquanto elas saem, o Yaheni encontra um heterogênito que está à beira da morte. Como a gente já sabe, os heterogênitos eles têm uma expectativa de vida muito baixa, de quatro meses a quatro anos. E aí segue toda uma cena, onde o Yehane encontra com esse Etergênito que está nas últimas, que resolveu participar da festa porque seria a penúltima coisa que ele faria. Todo Etergênito tem essa penúltima coisa, enfim. Eu recomendo que vocês leiam o lore, o link para a história vai estar tá aqui embaixo. Ok, mas de volta para nossas três heroínas. Nissa, Chandra e Ovia vão até o mercado noturno de Gonti, que é um outro Etergênito uh, conhecido por ser um contrabandista muito próspero. Depois de um pouco de procura, Nissa ajuda as duas outras mulheres a encontrarem a entrada da prisão de Dund. Elas conseguem se infiltrar derrubando um guarda e desviando de um autômato e começam a vaguear por uma espécie de labirinto de túneis. Depois de um tempo andando em círculos, elas percebem uma coisa estranha numa parede e descobrem que a verdadeira entrada para a prisão de Dund estava escondida numa parede falsa. Ao atravessar essa parede, as três dão de cara com ninguém mais, ninguém menos do que Baral. Pra quem não sabe, Baral é uma espécie de tenente da, da, da, do consulado e é o cara que teria executado, tentado executar a Chandra quando ela era uma criança de 11 anos. A treta vai pegar forte aqui agora, hein? Como já conhecemos bem a nossa Planeswalker de chamas, ela simplesmente explode e tenta dar uma bola de fogo na fuça do Baral, como ela fez na outra vez, quando ela foi quase executada por ele. Mas não funciona muito, porque Baral consegue anular a bola de fogo, e no fim das contas, as três se vêm presas, é, no caso Nissa, a Chandra e a Elvia, se vêem presas dentro de uma caixa que ele levanta ativando o mecanismo na parede. A Chandra tenta derrubar alguma das, uma parede, uma porta da caixa, mas não adianta nada. O negócio é forte, mais forte que a da Mantium. Eu sei que isso faz parte de outra história, outra franquia que não tem nada a ver com Magic, mas vocês vão me perdoar, não vão? E Baral simplesmente vira as costas e vai embora. Deixa as três ali pra definhar. Não bastasse elas estarem presas dentro de uma caixa, que é resistente a qualquer tipo de magia, nem a Nissa consegue uh, tirar elas de lá, começa a descer veneno por um duto que sai do teto da caixa. Não podia ficar melhor, não é verdade? Vendo essa situação desesperadora, a Nissa resolve uh, parar de evitar o toque da Chandra, porque ela costuma sentir muito a, a perturbação, ela é outra, muito sensível ao estado de ânimo dos seres. Então a Nissa resolve deixar de lado o medo que ela sentia de entrar em contato com a Chandra e resolve tentar canalizar a mana para a Chandra tentar quebrar a porta da caixa. Um pedaço do diálogo chama muita atenção. A Anissa fala assim para Chandra. Me deixe abastecer o seu fogo. Chipo muito. Enfim. Mas não adianta de nada, a Chandra consegue concentrar muito mana para fazer uma espécie de tocha uh, de maçarico potente com as chamas dela. Só que não adianta, a magia, a contramágica do Baral é tão forte que simplesmente anula qualquer coisa que as duas façam lá dentro. E o que, que se faz uma situação dessas? Você sente e chora, não é? Bom, foi o que elas fizeram. Ok, agora corta pra outro lado de Kaladesh. A gente já viu uns spoilers em várias cartas, e a gente está vendo também agora na coleção Revolta do Éter, que o Ajani está em Kaladesh. Ajani acaba descobrindo de alguma forma que Tesseret está em Kaladesh. E se mantém naquele plano, ajudando os renegados a coletarem informações para investigar as intenções do Planeswalker com a garra sinistra de metal. Ajani fica sabendo rápido que o Viapashiri desapareceu. Eu vi Pashiri é uma das líderes dos renegados. Depois de coletar algumas informações, ele descobre que ouvia mais duas outras mulheres foram até o Dunde para tentar encontrar a Piana Lar. Então a Jane vai até o Dund e encontra a caixa onde as três estão presas. Ele vai lá, ajuda, tipo, destrói a caixa, faz lá a coisa dele e liberta as três. Nissa não foi tão afetada pelo gás venenoso que estava dentro da caixa, mas Via e a Chandra estavam um pouquinho mais judiadas. Então ele vai lá e cura as duas. Os quatro saem do Dund e eles, na saída eles encontram três guardas do consulado que estão indo diretamente na direção deles. Vendo esses três guardas, os quatro já ficam prontos para trucidar todo mundo. Só que aí uma ilusão se desfaz e eles percebem que na verdade os três guardas do consulado eram Jace, Liliana e Gideon. A Liliana, como eu falei, ela foi buscar Jace uh, em Ravnica. Jace estava falando lá sobre a Vraska junto com o Rausarek, que é um outro Planeswalker. E, enfim, a parte da Vraska é interessante. Uh, Jace. O, o, o, o Rausarek cita que Vraska uh, transplanou, só que ela transplanou para nada. E essa parte eu quero realmente deixar aqui claro, eu quero falar sobre essa parte, porque isso é uma coisa que dá muita margem para especulação. Inclusive se vocês quiserem deixar nos comentários o que vocês acham que aconteceu com a Vraska, eu adoraria saber. Anyways, esse rápido desvio foi para dizer então que a Liliana foi buscar o Jason Ravnica e lá estavam todo mundo do Gatewatch, todo, todas as sentinelas reunidas. Nesse meio tempo, a Chandra vê um cartaz numa parede falando sobre um duelo entre Pianalar e Tezeret uh, numa arena de Kaladesh. Era óbvio que era uma isca para trazer a Chandra até o consulado. De qualquer forma, eles vão, uh, eles vão até o, a arena onde vai acontecer a batalha e eles ficam lá na arquibancada disfarçados. O duelo começa, Pia na lar contra Teseret num duelo de, de artesãos, de inventores. Eu quero deixar claro aqui que isso na verdade é uma baita sacanagem, porque o, o Tesseret ele não é um inventor, ele é um cara que ele manipula o metal, ele dá vida pra coisas inanimadas. É, não é invenção, sabe? A Pia tá lá se matando, tipo ligando fiozinho, parafusando coisa e atirando os bagulho pra cima do Teseret. Mas o Teseret não faz nada disso, ele vai lá e né, o negócio cria perna sozinho. É um meio Transformers, aquele, aquele bichinho lá que vira rádio e vira sei lá mais o que. De qualquer forma, no momento em que o Tesseract tá pronto para matar a Pianalar, a Chandra vai lá e intervém. para variar, ela queima a largada, o Jace dá uma bronca nela via telepatia falando não era hora, não era hora, você queima uma largada, como sempre, você vive queimando as coisas, né? Porque você é um Planetswalker de fogo, você que vai sair queimando tudo, ok. Tá certo, mas aí rola uma grande treta ali entre seis Planeswalkers contra outro e, enfim, o bagulho fica bem, bem feio. Mas aí a Sky Sovereign, a Soberana Celeste, né, que é a nave do Consulado, chega, apanha o Tezzeret e cai fora. A questão é que o Tezzeret estava engambilando todo mundo, ele estava ali só distraindo os Planeswalkers enquanto outra coisa muito séria estava acontecendo. Como vocês sabem, em Kaladesh estava acontecendo a Feira dos Inventores. E na Feira dos Inventores, uh, os inventores de Kaladesh se reúnem para tentar mostrar obras-primas da, da inovação tecnológica. Essas obras-primas são premiadas de acordo com a sua importância. Esse fato na arena acontece depois que os inventores são premiados pelas suas invenções. Ok, então o vai embora da arena, ok? Legal. Todo mundo resolve uh, dar o fora, uh, a Anissa, enfim, ou, ou as Sentinelas e a Jane, e a Dona ouvia a partir também, pelo que eu entendi. E quando eles estão saindo da arena, eles percebem uma, uma certa comoção na arquibancada, eles veem as pessoas um tanto quanto desesperadas, por um momento eles puderam ach até achar que era com eles a coisa, mas na verdade uma coisa bem séria tinha acontecido. Na saída da arena, eles topam com Sahili Rai, a Planeswalker, uh, também manipuladora de metal de Kaladesh. Ela pede ajuda para as sentinelas, uh, porque todas as invenções premiadas na Feira dos Inventores foram confiscadas compulsoriamente pelo consulado. Acho que confisco é sempre compulsório, mas enfim... E nisso se percebe que o plano de Tezeret era muito maior e muito mais sinistro do que a gente podia imaginar. Vai muito além de gente tendo, não tendo acesso ao éter e enfim, uma ação repressiva uh, do consulado. E nisso ficam várias perguntas. Qual é o plano de Tezeret, afinal de contas? Será que os renegados vão conseguir uh, abrir os olhos da população para que elas uh, exijam do consulado livre acesso ao éter? Será que a Chandra e a mãe dela vão conseguir ficar em paz por um momento? Será que a Xandra e a Nissa. Deixa pra lá. E com isso a gente encerra o nosso primeiro episódio de Lorota. Uf, que nomezinho. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um joinha aqui embaixo pra eu ficar sabendo e pra gente produzir mais esse conteúdo pra vocês aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria pra não perder os próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo, compartilhando esse vídeo você ajuda a biblioteca de Alexandria a crescer e se desenvolver para se tornar um lugar melhor para todos os planeswalkers do multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, cuidado com os dutos de éter que estão aí no... Eu avisei, né? Até mais!